Certos lugares são tão únicos que têm a capacidade de mudar o significado de algumas palavras. luxo, por exemplo, ganha um sentido totalmente diferente no Rio de Janeiro. Olha só, ter o corcovado como o vizinho é um luxo incrível. na areia, barra da Tijuca, natureza exuberante. Nada mais luxuoso do que essa combinação. O estilo de vida, a moda, a cultura... Uma cidade que tem o um apelido de maravilhosa é realmente para poucos. Um lugar que está sempre de sorrisos e braços abertos para receber quem sabe viver o melhor da vida. É por isso que a gente chega se sentindo em casa. Muito prazer, Rio. Nós somos a Patrimar Engenharia. São mais de 58 anos construindo empreendimentos de alto padrão levando sofisticação e requinte para a vida das pessoas. Com o perfeccionismo de quem pensa em cada detalhe de uma construção, de quem acredita que luxo não é apenas sobre apartamentos, é sobre a experiência que se oferece dentro deles. Sobre projetos que são pensados como obras de arte. Agora a gente já tem nosso primeiro grande encontro na barra, no Oceana Golf. Um empreendimento que traz a harmonia perfeita entre elementos arquitetônicos únicos e uma exuberância natural. Um pedaço de tudo que representa o início dessa nossa história, que vai ser única. Como você, Rio. Patrimar Engenharia.